Fala galera, beleza? Me chamo Wesley, e eu tô vindo aqui gravar esse vídeo que eu nem ia gravar porque... É, teve uma pessoa aí que comentou, um babaca que comentou aí nos comentários, algo muito besta, cara. E desde já eu já vou te falar, se você tá nesse vídeo aqui porque você quer mudar a sua é, vida, a sua relação sexual com a sua parceira, com a sua namorada, com a sua mulher, não sei, e você tá procurando algo que te ajude, esse vídeo é pra você tá o tesão de vaca funciona assim eu tenho vou para três anos de namoro com a minha namorada e você sabe você passa por isso todo mundo passa por isso todo relacionamento passa por isso se vocês trabalham o dia todo chega um momento do relacionamento que está cansado que está exausto que não tem energia e a relação acaba se de, se de, degradando e o tesão de vaca ele te ajuda a ter mais apetite sexual, a ter mais vontade, a ter mais tesão Então é bom pra vocês dois, vocês dois podem tomar, tá? Mas eu queria falar aqui, se você entrou nesse vídeo pra comentar coisa besta, cara Sai desse vídeo porque esse vídeo não é pra você eu não tô aqui, eu não tô sendo pago pra isso, cara, eu, é, teve um outro babaca aí que comentou, Ai, eu não acho isso, que isso é verdade, não, porque eu acho que as pessoas estão sendo pagas pra fazer isso, cara, deixa de ser babaca, eu não tô sendo pago, é, eu vou pegar ali, eu vou dar pausa no vídeo, vou pegar ali meu uniforme, eu sou frentista, jovem, eu sou um frentista, eu não ganho nada pra isso, então se você tá achando aí que tô ganhando alguma coisa, para estar tá que eu não ganho nem visualização como youtuber nada. Eu só tô aqui para poder te ajudar e dar o meu depoimento, que o pessoal lá do Tesão de Vaca, a empresa lá, pediu pra gente dar o depoimento sincero de quem já usou. Tá? E, e teve resultados, e eu tive, graças a Deus eu tive, eu comprei o produto, funciona, tive grandes resultados e já tô indo no meu terceiro mês usando ele Agora se você é um bobão que acha que, que eu tô aqui sendo pago, eu vou ali pegar o meu uniforme pra te mostrar eu só não vou mostrar o nome da empresa pra não me complicar, mas eu vou te mostrar, Pera aí Tá aqui seu bobão, ó, pra você ver, ó, sou trabalhador, rapaz, ó, aqui é o meu uniforme, tá, vou tampar aqui o nome da empresa para depois não dar problema pra mim mas tá aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Meu uniforme, ó. Isso daqui é a camisa de uniforme. Isso daqui, ó. É calça de uniforme, ó. Se você trabalha, se você não é um babaca que fica aí na internet comentando besteira, você sabe, ó. Tá aqui, ó. Sapatão, ó. Sapatão de quem trabalha, ó. Todo regaçado que anda o dia inteiro atendendo o um cliente. Então, seu bobão que fica aí comentando coisa errada, se você não tá aqui para realmente mudar de vida. É, então sai desse vídeo, cara, para de dar dislike, para de dar comentário Beça no vídeo dos outros, porque eu não tô aqui, eu não tô ganhando nada por isso Tô aqui querendo ajudar você que quer mudar de vida Você que tá aí sem apetite sexual, você que tá aí cansado, exausto Como eu estava também, com a sua relação, com a sua parceira, com a sua namorada, mulher, não sei é, Desgastada não consegue ter nada não tem energia para nada não tem apetite os dois e isso é totalmente normal o casal que passa por isso que trabalha o dia inteiro sabe o que que é isso então é, eu fiz esse vídeo aqui mesmo para poder ajudar e tirar as dúvidas é, outra coisa também que me perguntaram tá não vou chega mais de reclamar chega de falar se você quer saber como tomar o tesão de vaca é simples cara você pode tomar em qualquer bebida qualquer bebida só que não vai tomar em coisa forte whisky essas coisas muito forte e sim essas coisas muito forte que talvez tire o efeito da bebida tá é um é um produto totalmente natural então talvez tire o efeito da, da, da das substâncias né que tem nele e outra coisa a forma de tomar você vai pingar 20 gotas tá ele vem com conta gota assim você vai só sugar e dá uma pingadinha simples, nada de dificuldade, 20 gotas pra você e 20 gotas para elas, se você se vocês dois forem tomar. Ou você pode colocar 10 gotas em 100 ml, mas geralmente a maioria dos copos que a gente tem em casa é de 200 ml, a xícara, então você põe 20 mesmo para não ter problema e tem uns babaca aí que fala aí eu não tive resultado ai e não aconteceu nada eu coloquei na cerveja eu coloquei nisso naquilo meu amigo você quer colocar um negocinho de 200 ml na cerveja beleza só que aí você pega e me toma três fardos de cerveja você acha que vai funcionar cara ou oh, se liga se toca não é assim que funciona se você quer tomar sua cerveja você quer ver o efeito do negócio primeiro vai lá Põe as 20 gotas, tá entendendo? Bebe, dá pra pessoa beber, dá pro seu namorado, sua mulher beber. E aí espera um pouquinho antes de encher a cara, espera um pouquinho. 15 minutinhos, no máximo, já vai ter o efeito. Aí depois você continua arregaçando de beber, entendeu? Agora o cara toma lá o negócio e manda ver, manda ver, manda ver, manda ver. Aí não vai funcionar. Eu não sei, né? Eu não tomo cerveja, então eu não sei. Mas eu acredito que é por isso. Então para de comentar coisa boba. Outra coisa também que a galera tem muita dúvida é como tomar, eu já falei, e como usar cara, você pode usar, não tem contraindicações, claro, se você tiver grávida, tiver alguma coisa aí é, de saúde então você vai pesquisar, vai no seu médico pra ver mas ele não contém glúten e não contém contra principalmente pra mulheres que estão grávidas ou coisas do tipo então, é, vê isso, cara, vê isso e é bem simples mesmo é, dependendo, que nem eu tomo com a minha namorada a gente põe na água mesmo, às vezes num suco, porque ele tem um gostinho meio amargo no final. E ele tem uma, ele muda, ele tem uma coloraçãozinha meio azul, bem fraquinha. Então se você pôr tipo, em água, em suco, coisa assim, vai dar uma mudada na, na, na cor. Mas se você colocar em bebida tipo co uma coca, até na fanta laranja ela muda um pouquinho a cor. Mas na fanta uva, já você nem vê a cor dela e o gosto também é quase imperceptível. Você sente só um amargozinho no final. Mas é isso, se você vai usar, e usa com sabedoria, não vai fazer bobagem, porque é um negócio que dá muito tesão, cara, muito tesão. Você fica louco, principalmente homem e mulher, dependendo de como estejam os dias, se não tem os dias que não tá fazendo nada, fica louco, então não vai fazer besteira por aí, beleza? Eu espero ter ajudado, desculpa aí por estar... Tá a você que tá aí de forma sincera querendo ver tirar dúvida desculpa aí por ter tido essa ter sido até meio grosso mas é que irrita cara irrita essa galera do brasil que acha que que tudo é assim tudo é brincadeira tudo é zoeira e não é assim cara tá então desculpa aí espero ter te ajudado vou deixar o link oficial aí do site oficial que eu não ganho bosta nenhuma pra isso mas vou deixar aí o site oficial pra você ver tá vale muito a pena é, eu tô indo já pro meu terceiro mês de uso E assim que chegar aqui em casa Eu gravo é, Eu tiro a foto, gravo Dou um jeito aqui de fazer alguma coisa para mostrar para vocês Como que chega a embalagenzinha bem discreta Beleza? Então vou ficando por aqui, espero ter ajudado, valeu!